Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Ser das Estrelas, hoje com convidados especialíssimos. Olá, amada! Tudo bem? Tudo bem? bem-vinda! <risos> Calma, tudo bem? Elizabeth. Gente, hoje nós teremos os nossos amados Cristiano Moro e Sabine Hartfeld, que são os canalizadores da Medical Energy Alphurnification. Essa energia que nós falamos tanto nas lives. Clarice, bem-vinda! que nós falamos tantos, essa Grice Amor, é, que nós falamos tanto, né eu, a Chiara, a Marise, essa turma toda linda que tá aqui com a gente, né é, nós todos somos né? manifestadores da Médico, que é uma energia muito gostosa, muito maravilhosa, fácil aplicação, a gente só precisa fazer o curso e ser alinhado, né, por Craio. Beijinha, linda! Meli, é, a gente só precisa ser alinhado com essa energia. Craio é o mentor, né, que tá à frente desse projeto da Medical. E o Cristiano faz sempre, Adriana, meu amor, faz sempre canalizações de Craio, né? Mas não só o né? outras consciências... Olá, amores! Chegaram! Outras consciências... Andréia, querida, bem-vinda! Outras consciências também né, se manifestam e dão comunicação. E o, o Cris é esse canal maravilhoso que está trazendo para gente, juntamente com a Sabine, toda essa energia, né, essa frequência de luz aqui pra gente no planeta e nós Karina Linda ficamos melhor dizendo Catarina é, e nós ficamos sempre né Luci Linda felizes né de estarmos acompanhando essa trajetória desses dois seres dessas consciências que estão aí nesse processo de iluminação e nós acompanhamos né, todo esse trajeto. Salange linda! Todo esse trajeto, né? E é, é muito lindo da gente ver. Sandrinha, linda! <risos> Boa noite, beijinha! É muito, muito gostoso a gente ver que os projetos da luz, que os projetos que estão chegando para contribuir com essa ascensão planetária, que estão chegando para contribuir com o nosso despertar. Estão cada vez, Ritinha linda, é, recebendo mais, como é que se diz assim, mais energia. Né? E mais pessoas estão se identificando com eles. Porque eles estão falando a nossa alma. E quando esses projetos lindos chegam e nós começamos a ver um número crescente de pessoas fazendo parte, né? a gente vê que ah, está realmente havendo um despertar coletivo. Né? Muitas pessoas estão despertando para a sua essência, para o seu ser, para as suas eh, para as suas qualidades estão em busca e então quando vem esses conteúdos né, que estão chegando essas possibilidades de expansão que estão chegando a coisa vai tomando outro, outro aspecto né vão tomando outra dimensão quando a gente começa a fazer esses processos todos, a gente começa a expandir... Oi, Roseli! A gente começa a expandir e com isso a gente interfere na frequência vibracional do todo. A gente interfere de qualquer forma, independente da frequência que a gente esteja vibrando, mas se a gente está vibrando numa frequência mais elevada, com as consciências que estão trazendo essas informações de luz para nós, fica tudo muito mais fácil. Eu acho que teve algum problema com o Cris e a, a Sabine, porque até agora eles não pediram para participar. Eles entraram, não sei se eles... Aqui. Me dá. <risos> a solicitação. <risos> Vamos ver agora se eles entram. Oi, minha amiga. Tudo bem? Estava, a gente estava esperando você fazer a introdução. Muito bem, Beth. Boa noite. Boa noite, queridos. É com muito prazer que recebo vocês aqui. É, prazer, é prazer é nosso. É nosso Enche, Saudades. Pois é, pois é, aí eu estava me lembrando de quando a gente se conheceu, né, da primeira vez que vocês vieram ficar com a gente, comigo, com a Fabi, naquela época do BDN, né, a gente lembra que vocês vieram Sim, falar tá? já da médica e tal, e quanta coisa a gente já viveu nesse tempo, que a gente pode dizer que é curto, mas é imenso, né, pela quantidade de, de trocas, de frequências e de energias que a gente troca. Assim, é muito maravilhoso estar com vocês. É um prazer imenso recebê-los aqui no canal do Ser das Estrelas, né? com essas consciências todas estelares. Eu lembro quando eu vi a primeira vez Ser das Estrelas e falei, uau, a Beth captou a mensagem, né? Muito incrível né, esse nome. Estamos aqui, Seres das Estrelas, todos reunidos. Roberto, oh, a gente não tem nem como mensurar o quanto você é contribuição para esse movimento todo, junto com o Senhor das Estrelas e toda a movimentação que você faz. Então, para nós é uma honra poder estar aqui, poder estar fazendo mágicas novamente, né? Desde a primeira vez, quando nós nos vimos aqui no Planeta Terra e <risos> em outros lugares, é passando por aqui novamente, podendo... Trazer algum conteúdo belo dessas consciências que estão vindo nos ajudar nesse processo de transição Sim. e dessa movimentação toda que nós sabemos para onde isso tudo vai dar. Eu estava no Clube do Livro na Estante dizendo assim para as pessoas que estavam lá, né? A gente não tem como mensurar o que é está que nos aguardando, né? A gente tem um monte de conceituação. Oi, Marise, bem-vinda! É a gente tem um bocado de conceituação do que é multidimensionalidade, do que é quinta dimensão, do que é expansão da consciência, e aos pouquinhos a gente vai conhecendo o novo, mas a gente não conhece a dimensão do que está nos esperando. né? E como é mesmo essa vida multidimensional, né? que a gente vai estar consciente de todos os nossos aspectos, de todos os nossos, dos nossos fractais, vivendo multidimensionalmente, ao mesmo tempo, de uma forma consciente. Eu acho que a gente, agora que está começando a ouvir falar em fractais, agora que a gente está começando a ouvir falar em multidimensionalidade, né? E essas conexões todas começando a se fazer muito sutilmente ainda. Verdade, Beth. A gente tem aquela pequena ideia de como que será isso tudo, né? Vivenciando consciencialmente mesmo, né? A princípio a gente talvez nem imagine, né? De como que é o visual, de como que é a sonorização disso tudo. A gente adentra algumas camadas aí e traz alguma coisa que já nos surpreende, né? Mas ao adentrar nessa realidade nova, realmente que o planeta está se adentrando assim, é algo que com certeza vai surpreender a todos, inclusive a nós que fala tanto disso e que sabe apenas uma vírgula de estudo. Né? Mas é isso, ainda bem que a gente tem os amigos aí que chegam e trazem mensagens aí que deixa a gente mais de boca aberta que estuda ainda e é sempre surpreendente <risos> para nós. É sempre surpreendente cada ensinamento, cada palavra que esses seres estelares têm nos trazendo aí através de tantos de nós, né, que estamos aí canalizando, que estamos trazendo mensagens, que estamos fazendo a movimentação junto com todos, né, é, todo Justo. mundo no mesmo barco, todo mundo fazendo o que ama, fazendo o que ressoa com suas células no momento, e isso é lindo de se ver, gente, é lindo, porque você percebe o quanto de pessoas, de quanto de seres humanos se tornando seres quânticos, né, se tornando Sim. consciências que vai além dessa percepção tridimensional dessa coisa engessada, dessas programações, desses condicionamentos que deixou a gente dentro de guarda-roupas aí, de caixas durante muito muito tempo e agora a gente tá podendo soltar um pouco mais, né? A abertura para nossa sabedoria interior, que é o que nós mais temos e tava escondidinho aí de alguma forma, e agora a gente tá podendo começar a trazer de volta essas maravilhas que são as heranças do próprio ser humano multidimensional, é isso. Isso, isso tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar hoje aqui, não é não? Sim, claro. Então, viver na criação, né? viver no fluxo da criação. Beth, então? eu ainda aqui tentando saber se vai ter canalização hoje ou não, a gente vai só conversar. Não, um vai ter. Vai um pra Vamos seguir energia. A gente só fala um pouquinho, né? O que a gente sabe, agora a gente traz quem sabe mais um pouco do que a gente, que está tá podendo trazer coisas legais para nós a respeito de estudo. A gente Isso. dá uma introdução, né, Beth? A gente dá uma introdução para ter uma forma estrutura da coisa, né? uma live, a gente tem que começar, a gente tem que se cumprimentar a todos e depois soltar o barco e se permitir é verdade, os ensinamentos diferentes, né? É verdade, é verdade. E você sabe o que eu acho mais lindo que está chegando para a gente? São essas técnicas energéticas que eu posso dizer assim, como se eu posso dizer assim, livres, né? sem muita formatação estrutural, é, tipo recitar coisas né? ou construir é, determinadas estruturas. Eu acho que esse é o nosso próximo passo, né? é soltar e poder vivenciar de forma livre a energia que a gente está acessando. Há algum tempo atrás, a Sabine sabe, né? nós estávamos num papo, e disse assim, Sabine, eu estou recebendo uma energia aqui, e você quer experimentar? E ela disse, quer experimentar, e eu experimentei com ela. né E essa energia, eu nunca dei um nome a ela, também não achava necessário, né? porque era assim, eu acessava a energia, e eu encaminhava para aquela pessoa, para que ela recebesse aquilo que ela está precisando, que é mais ou menos da médica. Uhum. Né? E aí a gente vê que a gente está saindo de dentro de uma caixa, né? de muita forma a estrutura que prendia a gente, acreditando que a gente só é, criaria as coisas a partir de, de certos conceitos pré-definidos. É, e aí eu vejo vocês indo além da médica, né, já com esse processo todo do, do, do, das consciências de Orion, né? Trazendo para nós esses outros processos também, agora vai ter esse em esse São Paulo também, né? E assim, é muito bom de ver né, como a gente está conseguindo se soltar, porque assim, se vocês estivessem trazendo e ninguém estivesse participando, nem acreditando, mas a gente tem uma galera, é. né? Que... Já está nessa, nessa consciência Percebendo que Se a gente receber, a gente vai receber A frequência e ok hum. É Eu maravilhoso bem. Isso está isso sendo assim De uma forma tão, tão sutil tão, tão simples Que é exatamente o que você falou Não tem aquele passo a passo Que você tem que fazer Que você tem que ser, ter um gabarito Sobre energia Que você tem que conhecer muita coisa Tem que ter feito milhões de cursos e não é bem por aí que está funcionando hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas só estão se permitindo a estar tá se conectando com essas energias que vêm. Por isso que essas consciências vêm se manifestando através de muitos e muitos e muitos seres humanos, pipocando pelo planeta todo, com técnicas isso. novas, com nomes novos, que, na verdade, pelo que eu vejo, no meu ponto de vista, assim, é tudo a sopa de Deus, isso tudo. Vem tudo da mesma fonte. Uhum. Então, só mudam os nomes, né? As técnicas mudam os nomes, assim, para ter como trazer um conteúdo diferente, né? Trazer um conhecimento é. ali. Mas o resultado é sempre é o mesmo. E isso é lindo de se ver, porque é igual você falou, as técnicas vêm chegando e junto é. com elas vêm vindo pessoas que estão se abrindo para esses conhecimentos, estão se permitindo a isso, né? Porque não, não é... Sabe tão simples assim, você chegar e falar, olha, eu tenho uma técnica de Órion aí, mas é, temos procedimentos que vão rodar tantos dias, você vai estar tá, tá reunido com a gente tantos dias e nesse momento vai rolar algumas manifestações ali. E a pessoa fala, ok, vamos lá, estou pronta para isso, isso ressoou comigo, isso está legal para mim, né? E não tem aquela coisa de você ter um questionário, uma postila para dar para a pessoa, para que isso valide alguma coisa, né? É tudo isso. muito simples, é tudo muito fácil hoje em dia. É, é, é exatamente você escolher né? a sua transformação. Fala, olha, eu tô aberto a isso aí, né? Tô podendo encontrar pessoas que estão falando a mesma língua que eu agora. Geralmente eu ficava preso dentro de casa, sozinho, ali nos livros e tal. Não tinha com quem muito conversar. É aquela coisa meio angustiante, porque algo dentro de você parecia que dava uma cutucada, querendo expandir para mais alguma coisa você não sabia de onde via essa vontade toda e de repente aparece começa a aparecer pessoas você começa a se conectar a um se conectar a outro e a galera começa a falar a mesma língua e tá uhum. todo mundo no mesmo barco assim podendo estar tá realizando esses procedimentos maravilhosos eu e a Beth fomos um exemplo disso né Beth um tempo é. que a gente ficou sem se falar bastante tempo e a Beth fazendo os cursos dela e nós os nossos daqui a pouco a gente Come... Entrou num bate-papo por telefone um dia Lembra, Beth? E nós falando a mesma língua A gente tinha aprendido um monte de coisa Depois daquele primeiro contato nosso Você também tá sabendo sobre fractais? Você também lembra? E aí a gente viu um conhecimento Que a gente já tinha estudado Mas que a gente já tinha visto isso na prática E, e tem completamente um significado diferente Quando você vive aquilo, né? Do que você já teve visto em algum lugar E como é lindo isso, né? E pegando o gancho aqui, é, tudo isso que a gente está falando, e que vocês com certeza esse público que está aqui já conhece muito, são ferramentas, uma vez eu ouvi falar, de permissão. É a forma que, <risos> que você se permite de se conectar à sua consciência divina, né? Ao Deus dentro de você. E aí você vai se permitindo aos poucos, liberando o que não é seu de verdade, que foram coisas que você veio comprando lá dos seus antepassados De toda a programação de uma sociedade, de uma forma de vida de terceira dimensão E aí você consegue se permitir liberar tudo isso para poder acessar o seu Deus interior E aí você cocria qualquer coisa Depois que você deixa toda essa bagagem que, que te impede de, de entrar no fluxo você simplesmente entra no fluxo e aí você é surpreendido por mágicas incríveis. A gente tem tido algumas assim, já que vai ter canalização, a gente não vai falar agora, mas é assim, surpreendente o que acontece quando você menos espera, quando você tem uma intenção e o universo te traz sem você fazer qualquer esforço. É verdade. É verdade. Grande verdade. Eu tenho, tenho recebido muita, muitas coisas sem esforço. Simplesmente chegam. Né? A gente precisa aqui nessa terceira dimensão para resolver determinadas situações e as coisas chegam. E a Marise falou aí no, no chat né, que ela viu uma canalização é, venezu, ven, venusiana. Né? Os venez, venusianos eles são consciências muito Muitíssimo amorosas. Nossa, Já me conectei a um... <risos> um crime menos tímido, a um fracão meio de Vênus, muito legal. Sim. Esse povo conhece a gente, né? Com certeza. É... A gente tem, tem consciência aí chegando mais próximas da gente que. Consciências solares que estão realmente dando uma balançada bem intensa aí na galera. E eu compreendo perfeitamente o que a Marisa falou aí, o que você também vivenciou com os venezianos aí. É uma galera bem... Assim, é um nível de consciência muito além do que a gente está acostumado, até das próprias, as próprias canalizações, os próprios mestres que nós trazemos, tem consciências aí muito além disso tudo, Sim. do racional, né? Aquela coisa é mais nominal, aquelas coisas mais engessadas de canalizações que a gente está acostumado. Daqui a pouco vai estar chegando comunicações aí que não é mais verbalizado do jeito que a gente traz, do jeito que a gente fala, é energética Sim. totalmente e, e vai colocar muitos aí em um alinhamento surpreendente. É isso que a gente vem vivenciando, né? E muitos canalizadores aí que vêm vivenciando experiências que você fala, gente que que é isso como verbalizar isso como trazer pra galera que aconteceu tal tal fato comigo como explicar isso tem coisas que vêm diretamente em processo meditativo sabe olhando para sol e já me deu um transe aí olhando para o sol aí que eu né, não tenho nem como mensurar como que foi isso foi foi bem diferente assim eu entrei num espaço que meu corpo parece que ia se deflagrar assim de começar a transpirar do nada de uma hora para outra a respiração ficar ofegante e você começar a dar um estilique no corpo tremendo e em transe total falei gente o que, que é isso o que, que é isso e depois uma energia que adentra em você aqui, que é inexplicável sabia e viu eu levantando de madrugada e fazendo exercício eu falei gente o que, que é isso que, que colocaram dentro de mim que, que eu não tô parando cara Queria correr na praia, queria, falei, gente, o que é Queria saber de acordar. É. Foi diferente, foi diferente. É, assim, é bem legal. Dos cinco sentidos também, né, gente? Vai, vai tudo muito além. Né? Um dia eu estarei com vocês canalizando e sentirei um pouco mais disso. É isso aí, e não. É como é. Não estamos, estamos loucos, todos acompanhados uns dos outros. Isso, isso. é maravilhoso. A primeira vez que eu vi umas consciências solares é, foi justamente no dia que eu conversei com a Sabine. Interessante isso, né, gente? Trazer isso. Eu disse, eu, eu vi o, o, o povo lá do sol. Você lembra disso, Sabine? Foi um dia que eu estava muito expandida e eu, eu ia fazer um atendimento. Eu disse assim, eu não tenho condição de fazer atendimento, porque eu não estou aqui. E aí você disse assim, peraí, vamos, vamos começar. E aí você me trouxe para a Terra, leu. Aham, uhum, eu lembro que você estava muito assim, fazia um tempão, né? Uns dois dias que você estava assim, que estava flutuando. Verdade, eu lembro. Foi nesse dia que eu vi os seres solares, foi muito, muito lindo, muito interessante. E eles estão muito presentes, né, Cris? Nesse, nessa transição que a gente está fazendo, a gente está tá recebendo muita mensagem. E muita, muita frequência deles. Aí, voltando ao que você falou da... Do próximo nível né, que a gente vai trazer de canalizações Vai ser a canalização é, da energia real né? Porque quando a gente não precisar traduzir nas nossas palavras Exato. E a gente fizer uma transmissão de energia, de frequência Aí sim o outro vai estar recebendo a frequência realmente que está chegando Exato. Por enquanto a gente ainda tem que passar por todo o nosso sistema né, Traduzir em palavras para que o outro possa compreender a mensagem né? e, então, processar e receber. Mas é isso mesmo, faz parte do processo. Né? A gente precisa passar por essa etapa para depois ir para a seguinte. Exatamente, Beth. Na realidade, nós estamos traduzindo, então, é tudo nosso. É né? uma comunicação humana ainda. Né? A gente usa as consciências, usa aquilo que nós conhecemos como consciência, aquilo como nós conhecemos e emanamos o amor, conhecido pelo humano, então não é uma coisa integrada, em totalidade ainda, cristalina as canalizações de, de qualquer canalizador, né? A gente está vindo, isso. passando por esse processo de tradução humana para poder, poder chegar a algum conteúdo né, teórico, para que as pessoas começam isso. a se abrir para isso, porque a gente tem esse condicionamento de, de, de querer entender alguma coisa de querer é, pelo menos ter um, um, um pouco de discernimento daquilo que a gente está fazendo daquilo que a gente está falando daquilo que a gente está traduzindo e tal então é necessário né é, a Sim. gente ter essa parte humana no momento mas daqui a pouco a gente não vai precisar abrir a boca mais que aí vai estar todo mundo se comunicando só de olhar fazendo bete tu <risos> Delícia. Não gente, a gente leva no humor, cara, porque nada melhor, pessoal, do que sorrir para isso tudo, sabe? Sim. Não levar uma coisa engessada, não levar uma coisa totalmente séria vim, vir, né? Trazer canalizações, vir trazer conteúdos e ficar com aquela coisa mistificada demais, aquela coisa muito esotérica, uau! Tal. Cara da risada, sorri, se abre a felicidade, se abra para essa criança interior que que te traz essa pureza, sabe? Eu, pelo menos, Sim. nós da Medical, eu e a Bina, a gente é, vai por esse lado, por essa forma, para trazer leveza para isso tudo, sabe? Para trazer para trazer amor, para trazer humor, para trazer sorrisos uhum. para as pessoas. Não ficar de uma coisa muito mistificada, né? Uma coisa muito esotérica, uhum. tipo, né? Sim. Somente as civilizações antigas, que eram, né, todo alinhadinho. Gente, é uma forma totalmente nova, totalmente diferente de expandir a consciência hoje em dia, né? Livre como a nossa alma pede, né? Exato. Né? Porque de caixinhas já, já, Chega, já nos livramos, né? né? Então não vamos entrar em outras, né? Isso, Isso é muito verdade. importante no trabalho de consciência, né, dessas nossas ferramentas. A gente empoderar Sim. as pessoas e não deixar as pessoas dependentes de nós, né? Exato. Então, o nosso caminho está sendo muito bonito, né, Beth? Nós e todas as pessoas que estão na médica e que são amigas nossas, a gente realmente tem essa consciência de entregar a ferramenta e falar, se vira, você sabe usar porque é sua, né? Você já... A gente simplesmente ligou o interruptor, como fala Cryo A gente só liga o interruptor porque essa conexão você já tem, né? Você só esqueceu do caminho até chegar a ela. Qualquer conhecimento, né, gente? Qualquer técnica, qualquer sabedoria, qualquer processo que você faz, que você toma como conhecimento, se você não utilizar ele, ele vai ficar ali paradinho, igual uma caixinha de ferramenta. Né? Vai ficar ali parado, você não vai movimentar nada e e vai achar que nada funciona na sua vida, porque só funciona se você realmente está integrado com isso, está praticando os seus processos, está aí, pelo menos, parando uns minutinhos por dia, dando um espaço para você ali falar, poxa, vou me conectar um pouquinho comigo agora, vou ver o que, que o meu corpo está querendo me dizer em relação à comida que eu comi na hora do almoço. Qualquer coisa básica, que parece que é bobagem, mas é um momento que você para para se olhar, né? E é a partir daí que as comunicações começam. Começando por você, pelo seu corpo, começando se conhecendo um pouquinho mais, sabe? Começando a se permitir um pouco mais, a receber essa sutileza que está na sua volta, a você poder sentir a coisa mais palpável, né? Aquela energia bem já palpável, realmente. É dessa forma que você começa a entender as comunicações, Pós-localidade, pós-visão humana. Não é somente é, espíritos, consciências, é energia que a gente traz hoje em dia. Hoje em dia são frequências, hoje em dia são são outro movimento. Né? Sinapses de eletricidade no ar, fazendo o que você antes não sabia nem o que era isso. Eu, para mim, não sabia nem que e para onde eu olhava na hora que eu ouvia essa palavra. Hoje em dia, às vezes, você escuta... Bzz, bzz, moléculas no ar, cara, tem coisas aí que a gente não vê que tá super assim e eu acho que não é nem legal Sim. ver isso tudo senão eu acho que cara, o cérebro, né, gente, é. que não, não segura a onda tá, ainda não dá tá conta alado, tchau. <risos> tá. e aí, é por, por isso analisador. que eu sei. Sempre... Vamos ter canalização. Gente, eu vou deixar vocês aqui só com o Cris, porque ele vai para frente, vai para trás, ele ocupa toda a telinha, mas eu estou aqui do lado. Gratidão, amada. Todos preparados para receber Cryon? Beth, você quer falar alguma coisa antes ainda? A gente já tomou conta da live. Fica à vontade, a Lávia é nossa, não é minha, não. É dos seres das estrelas, dos seres das estrelas. Kryon está entre eles. Verdade. E outras tantas consciências maravilhosas. Então vamos todos entrando na energia para receber uma mensagem amorosa de Kryon. Se todos vocês puderem agora deixar tudo de lado, fazer uma respiração profunda e se conectarem a vocês mesmos. E essa energia que vem chegando do outro lado do véu até vocês, em cada casa de vocês, onde vocês podem ser um farol de energia nesse momento, espalhando essa energia aos familiares, aos seus vizinhos, à sua cidade. Percebam a importância desse momento. E sempre entra em você e faz maravilhas em você antes de se espalhar. Então se permita nesse momento ir até um cantinho, a sua casa e ficar em silêncio ali. Esse é um momento só seu. É um presente para você dos seres das estrelas. De Kryon, Respirem profundamente. E aqui teremos Kryon Serviço Magnético. Saudações, meus queridos. Eu sou o Clive, do Serviço Magnético. Nós sempre estamos conscientes de todos que aqui chegam, querido ser humano. novamente o canalizador se afasta e a reunião queridos apenas começa e amadas vocês Ainda não tem a concepção total de tudo o que dizem, de todo o diálogo inicial, mas como no idioma de meu parceiro prazeroso. Poder olhar para os seres humanos desta forma. Abrindo o um nível de percepções. Que se vocês pegassem... Há 50 anos atrás. Ou um pouco mais talvez... Dentro da realidade de tempo em que vocês mensuram, vocês ainda não viriam seres humanos tão predispostos a realmente verbalizar que estão se Comunicando com energias tão finas como nós vemos hoje, conseguem compreender a magnitude. Do que era estar lado a lado, frequencialmente, em abertura para manifestações totalmente esotérica, queridos, sem nenhuma forma humana. E de tamanha grandiosidade no próprio sistema da criação. Em termos estratosféricos, além da matéria, queridos, consciências que iluminam cosmos, consciências que imperam a benevolência por tamanho a luminosidade em que se apresenta em suas camadas evolutivas este é o ser humano de hoje podendo Estar mais aberto para essas grandes manifestações que antes não se via, queridos. E como o próprio diálogo pôde mensurar para que isso começasse a acontecer. Os seres humanos necessitariam ir derrubando as paredes. desta forma que trazemos. As velhas estruturas. Todo o domínio imperado. Simplesmente porque era o melhor. A ser entregue. Mas que ficou. Durante elas. Limitando todas essas comunicações. Que vocês mal podiam. Imaginar. Cognizar ir muito mais além daquilo que sabiam. Queridos, quando consciências como essas começam a interagir no campo, daqueles do qual se aproximam, dos fragmentos conscienciais em que todos eles têm alguma afinidade com muitos de vocês que estão encarnados. Amigos de longas datas, Realmente família que reaproxima. Isso em muitos momentos foi difícil o ser humano aceitar, como estamos vendo hoje por muitos. Queridos, eu venho falando há uma longa data sobre a mudança de energia. Sobre a transição dos equinócios de 2012. Sobre toda a mudança que ocorreria. em Gaia e em acompanhamento, o próprio humano. E os momentos do agora, queridos, muitos vêm vivenciando o real fluxo de toda a criação. E é por isso que trouxeram este tema. Sem necessariamente perguntar a Cryon se Cryon viria? Se Cryon tinha um tema a direcionar. Percebe que quem está no caminho hoje em dia, queridos, são vocês mesmos. Na realidade, não precisa de nenhuma entidade direcionar o seu próprio fluxo. Uma reunião de pessoas. Três canalizadores. Três seres humanos. Que se juntaram ao mesmo propósito. Consequentemente, interligaram tantos que aqui estão. Também com o número 3, mais de 30 já chegaram. E dentro da simbologia, Numérica. Três é catalisador. Se três consciências se conectaram a tantos montantes, catalisando tantos sistemas e recatalisando tudo aquilo que vocês não veem. conseguem começarem a entender o que se trata isso tudo. Simbioses energéticas, queridos. E não é nada verbal. É realmente quântico. É realmente aquilo que o seu corpo Recebe Para a sua transformação Para a sua mudança Não são canalizadores Que chegam Ele traz todo um conteúdo Estrutural Sobre o que tens que fazer ou não. São frequências. Que mesmo através da voz. Dos humanos. Está causando. Todo este impacto. Em evolução. Consciencial. De muitos que aqui estão. Queridos, até mesmo até terão aqueles que virão. E ainda questionarão. Que linguagem é essa? Que vira a volta de palavras que eu não entendo nada. E mesmo assim, algo diferente estará acontecendo em seu ser mudanças sutis percepções muito mais aguçadas transcendência além de sua realidade física Começa a se posicionar naquilo que você conhece como cérebro. Sinapses de pensamentos. Começam a transformar. toda a maneira que você olhava para isso, tudo. Sentidos mais amplos naquilo que muitas vezes você até duvidava. E aí começa a aparecer alguns sinais. E você começa a rir, muitas vezes sozinho. Juntando cada peça do seu quebra-cabeça. Alguns até mesmo brincam com números iguais. O carro que virou a esquina. E é a mesma cor da sua roupa. E você estava pensando em algo parecido. Amadas, por que eu estou dizendo isso? Porque as mudanças são na sutileza de você enxergar a vida. As mudanças são na nobreza que você encara o seu corpo. As mudanças são na vontade de viver mais feliz. Essas são as mudanças Reais, queridos. É perceber a sua importância na Terra hoje. É sentir o quanto é válido você estar presente em energia para aquilo que desejas. Isto é viver no fluxo, queridos. É estar aberto a melhorias em todos os níveis. Começando por você. Não aches que encarar a mudança. Essa é bidicar de diversas manifestações que o seu corpo ainda produz e pede E da paz começar a ter visões de outros lugares. De seres dos mais esquisitos que possam imaginar. Não é esta a mudança, queridos. A mudança é em Gaia. É em você. E é desta maneira, queridos, que os seres humanos passarão a se amar mais e mais. Conseguem compreender Porque colocas o teu rosto, a tua face bela, para expor palavras. É porque a tua maneira de agir começa a mostrar interesse em outras pessoas, em ao menos sorrir, como vocês sorrirem. Não é do que visualizam, não é dos processos que fornecem, é simplesmente da maneira com que estão caminhando. o que estão podendo fazer para mudar. Em todos os sentidos, amados. Toda a humanidade tem a consciência Que todos podem alcançar no total amor. Nós nos sentimos cada vez mais enamorados por coisas simples. Por maneiras de se sentirem livres por suas escolhas, por se sentirem abertos, só por se sentirem abertos. A realidade é que nós não precisamos que vocês aceitem receber tais conteúdos. Nós só precisamos que estejam abertos. E depois, que bate-papos como esses... não lhe trouxer nenhum resultado aí você pode ainda continuar em sua caixa de drama como sempre esteve Tem muitos trabalhadores da luz, que estão trazendo resultados incríveis, com todos os seus projetos, e também tem aqueles que não recebem tantos resultados. De muitos daqueles que chegam. E amados. É preciso entender. Que nem todos. Aceitarão a própria mudança. Para o amor. De Deus. Em seu interior. E mesmo assim continuarão amando. Mas o Deus fora, o Deus punitivo, que o castiga e que faz se manter aprisionado em seus é limites de crenças. E mesmo assim estará tudo bem. E, no entanto, queridos, o primeiro passo é você. O primeiro passo é você. está é quântico, queridos. Isto muda ambientes, muda famílias, muda círculo de amigos e traz a autocura para muitos que se permitem ouvir e nada mais. E mesmo aqueles que prestaram total atenção. E até mesmo os que disseram, eu não consigo vivenciar isso tudo ainda. Todos vocês sairão com a mesma quantidade em de anjos dentro do que acreditam. Quando se levantarem da onde estão, o amor incondicional é para todos e quando se permitem a isso. Não há maneiras de ser diferente do que só chegar até você, amor. O medo e a preocupação ainda estará lá. Mas eles não mais ressoarão com o seu ser. Portanto, ele passa a não existir mais. A você. E as frequências aumentam. E mais um passo... Ao próximo nível. E assim por diante. Toda esta expansão. Toda esta abundância. Da sopa de Deus. Não tem dono. Não é de uns e não para outros São para todos E mesmo o Eremita Que ainda está dentro de tantos armários Mesmo ele Pode sim Receber Todo o fluxo da criação, como muitos de vocês estão recebendo. Não viemos hoje para trazer técnicas. Eu vim hoje para falar de você, velha alma. Que muitas vezes está se sentindo sozinho. Por situações além do esperado acontecendo. E você não sabe a quem dizer. Permita-se ao seu processo. A sua transformação. Esqueça a dor. Nem o fogo. Que um dia você achou que queimasse. E é de lá. Dentro do núcleo do astro-rei e tantos outros, que está chegando as maiores frequências para a própria mudança do seu sistema solar. E isto é bem. E vocês verão para onde todos estão indo, e nós veremos a paz da humanidade e assim. voltando a ter consciência do nosso corpo percebam todas as partes do seu corpo energizando nesse momento sintam sua cabeça seu tronco suas mãos, pernas suas pernas pés, e sintam que de seus pés agora sai uma raiz em direção ao centro da terra conectando com o núcleo cristalino de Gaia e retornando uma energia de conexão pelos seus pés, pernas, invadindo todo o seu corpo. Sinta a energia desse momento e sinta esse amor da Terra por você. Venha voltando, respirando lentamente com essa nova energia, com essa conexão de você com a Terra e de todos, com o Universo. Gratidão. Esse teu encerramento, Sabine, muito legal, porque no dia que a Marise esteve conosco, é, Paulo Veneziano trouxe essa questão né, do ancoramento. E eu também tive uma... Uma canalização dos Andromedanos, onde eles falam a mesma coisa, né? Da importância do ancoramento, que a gente está querendo muito aqui e a gente está esquecendo da base. Chamando a atenção que a gente cria na base, né? Então, essa energia que sobe para que a gente possa criar. Então, assim, é de suma importância a gente fazer um trabalho de aterramento no planeta. Porque nós estamos aqui. Muito bom. É Gratidão para eu e esses seres maravilhosos, que a gente sabe que eles nunca falam sozinhos, né? eles falam em grupo, trazendo para a gente cada dia mais consciência de quem estamos aqui vivenciando. A gente também. Eu vi a mensagem que não a Beth falou, eu perdi, eu vi a mensagem, a gente ama também, pessoal. Oh. Cara, é, é, é, é, até, é até complicado externar palavras nesse momento, né, não, não Beth? Vem uma amorosidade tão grande, cara. Eu, quando eu traz crime, ele me deixa num estado tão, tão profundo de, de ser assim que eu, eu meio me travo um pouco as palavras e fico. Deixando o coraçãozinho bater forte, bem, bem gostoso assim, e, e se permitindo né, a essas a essas mudanças a, essas, a esses toques sutis que eles nos dão né? Eles falam, poxa, é, é, vivencia né? Celebre estar, estar vivenciando isso no planeta Terra né? Faça o seu dia feliz né? Levanta lá, dá um sorriso para você Vai lá na frente do espelho com a voz dente conta uma piada para você mesmo, começa o um dia sorrindo e as coisas começam a entrar no fluxo, realmente, da criação. Não tem fórmulas mirabolantes, não tem coisas né, para você fazer todo dia e aquilo, aquela coisa engessada. É só sorrir, gente. Pelo menos para mim é dessa forma que funciona e eu procuro passar para as pessoas. Que se para mim funciona e funciona para todos, para todos para mim, para você, Beth, Para todos que aqui estão, muitos amigos incríveis, maravilhosos aqui. A gente fica muito feliz com a expansão de todos, gente. Todos que estão aí se permitindo as suas mudanças, mesmo que estão ficando quietinhos aí a dias. A gente também fica quieto às vezes, tá, gente? Não Sim. se intimidem por isso. Às vezes é um momento de cada um passar a sua transformação ali quietinha. Bem, bem na sutileza, né? recebendo tudo, entendendo os processos. Também pedindo ajuda para os amigos, que tem momentos que às vezes é legal a gente conversar com amigos, né? falar, olha, estou pensando isso, Tá legal para mim, tá legal para você? É bom a gente compartilhar, galera, as nossas experiências com amor, né? com leveza, né? com, com companheirismo, um para com o outro, e sem se focar na dor, nossa, tá difícil, tá doendo, uhum. tô sentindo meu corpo explodir, esquentar. Meu corpo esquenta pra caramba, mas eu, eu, eu falo que ele está se aquecendo, ele tá ficando gostoso, numa temperatura boa, embora tem horas que parece que vai queimar o dedo, assim, de. Isso aí é incômodo, gente. Essas consciências solares são figurinhas, mas é, é ver isso tudo com leveza, gente. É ver isso tudo com amor. É. E a Beth vai trazer alguma coisa hoje? Beth a gente tomou conta da live aqui? Eu não. É, a Marisa estava aqui descrevendo o processo, né? Enquanto o Cris trazia a mensagem, via a atmosfera se movimentar. E quando saía do Cris as palavras, saíam códigos translúcidos da boca e alcançava toda a linhagem masculina primeiro. Gratidão. Depois, vi se espalhar para todos. Inacreditável. É isso aí, gente. É uma maravilha né, a gente poder é, receber né, da Marise essa visualização que traz para a gente uma, um outro nível né, de consciência. Né? que a gente pensa que são só palavras, palavras são códigos, né? E se a gente está falando em nome da luz, e se a gente está trazendo coisas elevadas são códigos de luz. Então, a gente a está gente recebendo isso tudo na medida em que a gente está aberto para receber. Aí uma cachoeira de luz banhando todas as almas. Esse é o processo que a gente está passando. Né? E a gente se coloca à disposição, a trabalho da luz, e a gente vivencia isso, simplesmente. E é como o Cris diz. Há uma... uma no coração. Né? É tanto amor. A gente consegue, nesses momentos que a gente expande, acessar os nossos espaços internos, cósmicos, de paz, de luz, de felicidade de alegria. Então... Muitas vezes a gente precisa realmente se recolher e silenciar para poder viver a experiência de acessar esses espaços. A gente vai muito para o burburinho. Depois de acessar esses espaços, a gente perde um pouco essa conexão. Aquilo que a gente estava recebendo é como se houvesse uma interrupção naquele recebimento, porque a gente sai, né? Dessa frequência de luz Que é a expansão E é muito É muito interessante Porque às vezes a gente sai desse espaço Muito rápido com medo Medo daquilo tão gostoso Que a gente não conhece E por isso a gente não sabe o que fazer E a gente acessando o nosso saber a gente acessando a nossa essência E a gente precisa trabalhar muito expandindo esse espaço no nosso coração, acessando a paz, a alegria e o amor. É isso aí, Beth. E assim é. Muito bom. E essas são as palavras de Mãe Maria. A gente sabe, Beth. A gente <risos> É isso, meu. Meus amores, gratidão imensa Pela contribuição que vocês estão aqui no planeta Gratidão a todos esses seres maravilhosos Que estão aqui com a gente Que também estão se permitindo viver essa expansão né? Gratidão sobretudo ao Comando Estelar da Luz né? E a todos esses seres estelares maravilhosos Que estão com a gente a todo momento mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do curso de vocês. Que já vai ser agora. A gente precisa ancorar mais pessoas nessa energia. Esse é o propósito. Sim. A gente tem a ferramenta é, médica, a Fermenta Energy of Nification, gente. A maioria das pessoas que estão aqui são manifestadores da energia, inclusive a Beth, a Marisa, a Luciana, uma galera que tá todo mundo aqui, a Sandra. E é uma energia de autocura, com uma unificação de consciências estelares conduzidas por Cryo. E é um processo que é vivenciado durante um dia, o nível 1, um, né, que é o manifestador. Esse processo inicia às 13 horas e vai provavelmente até umas 20 30, 21 horas. Dentro desse período, a gente passa por experiências de sintonizações de frequências, de meditações, de canalizações de cryo é, Mãe Maria, Sananda, e são processos de autocura que eleva a sua frequência e te proporciona muitas melhorias em vários aspectos da sua existência física, espiritual, emocional. É bem abrangente o conteúdo e é maravilhoso para quem escolher conhecer um pouquinho mais. Nosso site tem as informações sobre a médica, sobre as canalizações de cryo, tem bastante conteúdo ali que pode explicar mais a fundo como que funciona a ferramenta e vai ser dia 3 agora tem um nível 1, um, né? Tem nível 1 um, e dia 2 à noite, a noite de cryon né? Uma noite com cryon que é uma canalização de boas-vindas de para pro pessoal que vai chegar nessa energia. E a Marisa colocou aí o site e ela mesma fez ah, o site com muito amor muito amor e ela participa de alguns cursos conosco, os mais avançados e é uma honra tê-la também. É uma honra ter você, Beth também, prestadora dessa energia e a gente desde antes dessa energia também, nossa amizade linda. E, Vários assim, cursos, é... né, Beth? A gente ali podendo conhecer um pouquinho mais, fazendo isso, fazendo aquilo, até chegar lá na frente e falar, gente, é, é tudo aquilo que a gente viu é uma coisa só agora, vamos, vamos movimentar agora é. a gente tudo <risos> Principalmente. Agora eu vou dizer aqui o site que a Marise colocou lá é ww.medicalenergy of Medicalenergy.com.br É? É, é. é, okay. medical é Pronto. E aqui o Instagram também a gente movimenta bastante. Né? Isso. Perfeito, Do perfeito todos, Então, para essa conexão com você mesmo, como diz Kryon né? Esse é o encontro de você com você mesmo Acessar nossos poderes adormecidos aí E poder contribuir com as pessoas e até fazer atendimentos Como é. manifestador dessa energia, né? Que pode ser enviada a pessoas, animais, as situações da sua vida, da vida das pessoas então essa energia inteligente ela funciona automaticamente em conexão com o eu superior de quem você envia né? dos seres a quem você envia ou das circunstâncias também. É bem, bem interessante. E a Sandra lembrou bem aqui que não há pré-requisitos. É só a pessoa escolher expandir a sua consciência e fazer conexão com essa energia linda que vem dos seres nas estrelas. Né? Sobre o comando de é. amor em vida, minha Amor, gratidão imensa por vocês estarem aqui, por todos esses seres lindos que já fazem parte dessa família médica e que venha muita expansão, com muita leveza, com muita alegria, com muito amor no coração, porque é isso que a gente está buscando e é esse o caminho né? da expansão. É a gente se encontrar. No nosso centro. Então deixa eu parar assim, eu vou começar a chorar. A energia aqui tá bom. Né? Tá forte. tá Quando a energia vai subindo assim, eu vou ficando com calor e vou começando a chorar. É, <risos> é, um é gostoso. Beijo no é coração. Beijo. E a é gente legal. se vê, vê se nos é nossos... Então, Deus, sempre. tem Algum recadinho? Algum recadinho? A gente ama e ama todos vocês que estiveram presentes aqui, todos que virão. <risos> Nosso amor eterno. <risos> Tchau. Gratidão. Gratidão. Tchau, lindos. Tchau.